Es un placer eh, aquí en, en Claxo poder recibir a una figura como Ailton Krenak. Eh, él es bueno, premio latinoamericano y caribeño de Ciencias Sociales en la novena conferencia latinoamericana y caribeña que se realizó en junio en la Ciudad de México. El filósofo, escritor, ecologista, integrante del movimiento indígena brasileño. Nació en el estado de Minas Gerais, a las márgenes de un río del cual después vamos a hablar a los 17 años entiendo que se trasladó, se mudó con su familia hacia otro lugar, pero es interesante poder descubrir con él cuándo fueron esos descubrimientos en relación a la militancia, a, a la lucha, a entender la identidad, pero también a llevar su identidad, a que otras personas la conozcan. Eh, habría muchísimas más presentaciones para hacer, pero le damos la bienvenida a Elton Krenak, buen día y mucho obrigado este, por, por la visita aquí en Claxo, es muy especial. Y me pareció un buen momento para comenzar. ¿Podemos viajar cuando era niño, cuando era chico, yeah. cuando era pequeñito, esos primeros años de vida? ¿Cuáles son sus primeros recuerdos? Tal vez a partir de cuatro, cinco años. Sí. Eh, por esse, por esse tempo, menino de cinco anos, eh, meu grupo familiar já experimentava deslocamentos. Se haviam sacado dos lugares onde viviam. Né? Sim. E se movia de um sítio ao outro, eh, retornando numa região que tava, estava sendo ocupada... Eh, a partir da década de 30, 30, 40, 50, eu nasci em 50, então até o final da década de 50 ainda era um território ainda em processo de reconfiguração, foi nessa região do Brasil que entrou a siderurgia, a siderúrgica Sim. mais é, interessante que se estabeleceu nessa região. Foi no Rio Doce, é, a, a extração de minério, a implantação de uma grande é, malha ferroviária para escoar minério, alterou profundamente a, a situação é, da população. Ribeirinha. E o território Crenac fica na margem esquerda do rio, porque a margem direita foi ocupada para passar o, a estrada de ferro. Então, nós fomos removidos para o outro lado do rio. É, essa, alter, essa alternância, essas movimentações, elas estavam presentes na minha infância, na década de 50. E eu tenho lembrança da... Entrada brutal do que a gente chama de fronteira econômica em cima do nosso território, alterando as nossas vidas para sempre. Mas concretamente, de um momento para outro, começaram a ocupar terras que eram as terras de vocês, as que viviam desde sí, sempre. Sim. Sí. Quantas generações fazem que viviam em essas terras? Ah, os, os arqueólogos e antropólogos, com as os estudos que eles fazem desse sítio, eles encontram inscrições rupestres de 1.700 anos. É, lá tem inscrição rupestre, tem desenhos, tem cavernas, é, que os registros da nossa presença é 1.700 anos para lá. Mas não vem ao caso, porque o Brasil inteiro foi invadido. Né? Nós não fomos os únicos. Aquilo tudo ao nosso então, redor, né? outras paisagens também, a Mata Atlântica, tudo. Essa invasão, essa invasão é continuada, por isso que ela vai estabelecendo novas fronteiras. A nova fronteira mineral, agrícola e mineral, e depois pecuária, entrou na nossa região na década de 20 do século passado, completa 100 anos agora. Com essa gradual ocupação do território, eles chegaram ao limite de matar uma bacia hidrográfica inteira, que é o Rio Doce. A, a mineração que ocupou essa região se estabeleceu na parte das serras altas uhum. e lá em cima, na atividade constante de mineração industrial, eles estabeleceram barragens para conter os resíduos. Da. Era como un espacio de agua que tenía los resíduos sí. que generaba esa indústria. Sim. Sí. E por 40 años, esa barragem fue recebendo material tóxico. Um dia, esa barragem se rompeu, y cerca de 40 millones de toneladas de lama tóxica desceu na bacia do río, eh, empurrando a água e instituindo otra camada de lama, esse material tóxico, cobriu 600 quilômetros do rio. Isso, inclusive, matou gente? Sim, matou esse... gente, matou peixe, matou animais, matou vegetação, devastou. Tem uma ima tem imagem ativa né, de televisão, de jornal, que mostra. É uma, é uma imagem muito feia, parece um, um evento, assim de destruição global, porque ele desceu arrebentando tudo no vale. Ele pegou o vale e foi varrendo tudo. A, seja, no, a nossa aldeia foi devastada por essa lama. E, e aí, então, podemos pensar, então... Até hoje, se... a lama está lá. Está aí. Sim, e a comunidade é suprida com água por caminhão que percorre 170 quilômetros de estrada até levar a água lá busca de uma outra bacia hidrográfica porque aquela bacia hidrográfica está inviabilizada nos próximos próximas décadas. Ailton, então, podemos pensar que a colonialidade a colonialidad a vezes tem cara de empresa nueva, a vezes tem cara de destruição do território. Quais são as diferentes caras que tem a colonialidade ao día de hoje? Vamos fazer com eles ou sem eles? Vocês convidaram. Vocês convidaram eles? A colonialidade, ela tem uma é, dinâmica é, incontrolável, como um vírus. Durante muito tempo, ela precisava de um agente, que é o colono. Uhum. Então alguém de fora vai colonizar um novo organismo. Né? Uhum. Hoje não precisa mais, porque ela passou a ser um modo de operar amplo. Uhum. Ela não está restrita a um lugar não incide somente sobre um corpo, mas ela tem uma potência viral. É como o racismo. Né? É, hoje é, já se dispõe de é, conceitos como racismo estrutural, que é aquele que atravessa diferentes corpos, né, que incide sobre vários campos, e ele não está contido numa escolha, num gesto, ele é... E a, a... É necessário ter consciência disso e está desperto todo o tempo. Não, é, não adianta um ato, uma prática, um, não adianta um exercício de esclarecimento, de decifrar o, o colonialismo ou a colonialidade. Ela é presente, onisciente e está em tudo então se nós não tivermos uma clara disposição interior que afeta a experiência comunitária que constitui um organismo mais complexo e vivo capaz de produzir anticorpos o tempo inteiro ele se reedita é, como uma cepa nova de uma pandemia como uma nova maneira de uma gripe, um novo contágio, é o mesmo, só que ele vai se relocando. Ele vai se relocando e continua se reproduzindo. A colonialidade não é um evento que a gente vai é, conseguir é, conter ou é, despotencializar até o ponto de ficarmos todos em paz. Isso é bobagem. Ela já é um resultado da complexidade que nós é, desenvolvemos como comunidades humanas. Nós colonizamos o planeta. A, gente, nós, a colonialidade não é, não é exclusiva dos humanos. A colonialidade ela afeta... É, a vida Os outros organismos Não humanos De uma maneira ampla O exemplo que eu dei do rio Que a lama da mineração desceu Devastando tudo É um exemplo trágico Da colonialidade Porque ela, ela Destitui O sentido de lugar O local Acaba com o local Acaba, não tem nada local e consegue imprimir um ritmo é, tão acelerado que os vínculos é, comunitários, é, as experiências comuns de território vão sendo limitadas, limitadas a um campo tão estreito que quase que é, não é mais comum é, comunidades pequenas Serem capazes de perseverar no seu próprio território. Eles são expulsos. A minha experiência desde pequeno é de fugir de lugares que estavam sendo devastados. Tem uma, uma canção, um canto, um canto, que é do, do povo é, guarani, é uma espécie de uma profecia. Soa como uma profecia que diz, é, corram, corram, porque a terra vai afundar sobre os seus pés. Então, seria alguém que tem que correr tão rápido para poder pisar em algum lugar firme, porque a terra, imediatamente atrás, afunda. Né? É uma espécie de é, anúncio do antropoceno. É um anúncio sobre um tempo em que nós estaríamos tendo que correr, porque o último lugar que a gente pisou, já afundou. É uma imagem muito é, acusatória do modo de estar no mundo que nós é, fomos encaixando. Encaixando até não ter mais para onde, pra onde é? se mover. E, quando eu vejo os debates críticos da colonialidade, eu percebo que eles é, são um esforço é, sincero, em alguns casos um esforço até obsessivo, de dar conta de um problema que não tem possibilidade de corte é, local, Porque ele é Sistêmico Então ele afeta Isso que a gente chama de ecologia As várias ecologias Ele afeta A própria ideia de Um possível futuro comum Tipo assim, se tiver futuro Não vai ser comum Se tiver futuro vai ser para um cara Que comprou uma passagem Para Marte Aí você tem uma repetição do, do gesto colonial. Depois de ter comido tudo na Terra, você vai comer um outro planeta. E outro, e outro, e outro. É uma fúria é, devoradora de mundo. Fúria. É, e, e ela se constitui basicamente no DNA do Homo sapiens. Por isso que eu estou propondo a extinção do homo sapiens. <risos> se resolve com a extinção do homo sapiens? Seria maravilhoso. <risos> <risos> Porque todos os outros organismos iam ficar felizes. Né? Estariam festejando. <risos> Ailton, há <Hay> um momento <risos> muito clave na história de sua vida, supongo que foi assim, que é esse momento em que eh, na Assembleia Constituyente se apresenta. Con un discurso muy potente, se pinta la cara a la vez. ¿Qué, ¿Qué le parece que dejó ese momento marcado y si realmente terminó marcando la historia de su pueblo? ¿Y qué pasó con el pueblo Krenak después de ese momento? Aquel momento, él se refiere a alguna cosa mayor que una comunidad. Ele se refere a uma é, cosmovisão ampla que articula centenas de povos. No Brasil, se estima a existência hoje de 305 etnias. É, vamos considerar que pelo menos é, 180 60, 170 línguas diferentes uma da outra é uma diversidade linguística uma diversidade é, étnica é, bem significativa se a gente comparar com os outros países vizinhos nossos né é, isso não significa que tem uma população indígena além de um milhão de pessoas não tem o último censo diz que nós somos 930 mil. Mas é 930 mil expressado numa diversidade muito grande que aquele gesto meu na Constituinte recolhe toda essa representatividade ampla e muda não apenas a realidade Krenak, mas a realidade de todo mundo. Foi um... Foi um momento histórico da realidade política do Brasil, em que o movimento indígena estava em alta voltagem, estava inspirado, e, tanto que tinha uma pequena organização que se chamava União das Nações Indígenas. Eu estava representando no congresso a união das nações indígenas, quer dizer, é como se nós tivéssemos alcançado um estado de é, aceitação uhum. né, no debate político comparado ao que aconteceu no Chile quando Elisa foi é, coordenar as comissões que produziram a nova constituição, uhum. o projeto da nova constituição do Chile. Infelizmente, é, vai demorar ainda para ser instituído como um pensamento amplo, como um pensamento plural, porque tem uma reação muito grande que vem exatamente do capital. Né? Para o sistema global do capitalismo, para a colonialidade, é, é, aquela proposta não pode. Aquela proposta é, é, é, é, é excessivamente... É, Livre, reclama um tipo de liberdade inconcebível e desestrutura a, a rolagem do capitalismo. Ele cria uma falha. Então, nem o Brasil, nem o Chile, nem a Bolívia, nem a Argentina têm o direito soberano de deixar é, um buraco. Ela tem que ficar ali fazendo o papel de estepe. Pequeninho passos. É, step. Né, pequenos passos é, qualquer ruptura mais é, visível é imediatamente preenchida por alguma outra coisa pode ser preenchida por exemplo por um golpe militar pode ser preenchida por um bombardeio pode ser preenchida por um assalto à economia, pode ser preenchido de toda maneira o que não falta é lixo Ailton você eh, falava de hablamos de ese discurso en la Asamblea Constituyente pero antes estuvo la dictadura, los militares en Brasil entiendo que los pueblos indígenas fueron de los sectores que sufrieron brutalmente la presencia de los militares y el pueblo Krenak en particular con otros pueblos indígenas ¿cómo fueron esos años de dictadura de, de militares en Brasil? que entiendo que hace recién muy poco uma condena a esse momento brutal. Quando eu tinha de 15 a 20 anos de idade, foi o período mais duro é, desse regime civil-militar que instituiu uma ditadura que demorou 20 anos de duração. E os povos indígenas é, estavam numa situação de tanta invisibilidade que toda a violência que recaiu sobre os indígenas ficou oculta, não era público. A Comissão da Verdade, o relatório é, produzido pela Comissão da Verdade no Brasil, ele finalmente se surpreendeu com a quantidade é, de abusos em diferentes localidades no Brasil que foi feito em territórios indígenas, Chegando a tortura, assassinato, desaparecimentos e todo tipo de violência. No caso do povo Krenak, a, as nossas famílias foram é, aprisionadas num, num sítio e foi instituído um reformatório, o reformatório Krenak. É, era uma experiência militar para ver se eles conseguiam militarizar os indígenas. E eles criaram um batalhão de indígenas forçados, arregimentados na marra, prisioneiros, e treinavam eles para tortura, espancamento policial, comportamento, introduzindo essa lógica policial, para depois inserir essas pessoas de volta nessa comunidade violenta é. foi uma coisa é, muito ruim matou gente adoeceu pessoas todos os adultos que passaram por essa experiência ficaram com traumas é, irreparáveis, ficaram doentes passaram a ter comportamento totalmente desordenado e aqueles que não Ficaram violentos, ficaram deprimidos. Não, não conseguiu entrar naquilo, ficou deprimido. E quando as investigações foram feitas, é, os que sobreviveram é, passaram a ser considerados como testemunhos. De um evento que o Estado brasileiro promoveu amplamente, né? Teve o povo Aimiria Troari, no Amazonas, que foi quase extinto, porque eles estavam abrindo a Transamazônica, abrindo uma, uma estrada para dentro da floresta, e o povo Aimiri estava no caminho. Então eles destruíram o território deles para passar com a estrada e tem uma denúncia grave do exército ter executado aldeias inteiras. É, na década de 70. 60, 70, quando o Brasil estava é, fazendo o um milagre brasileiro. Esse período se chamou o milagre brasileiro. O milagre assassinar? Não, a economia nesse período foi ao espaço. Economia, economia, economia. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Foi quando se expandiu a economia interna no país e o Brasil ficou é, se vangloriano de uma condição de milagre, milagre econômico. Tava na, na linguagem dos economistas, negócio de milagre asiático, tigres e não sei o que. Essas mitologias capitalistas. As mitologias capitalistas, elas são tão atraentes quanto qualquer outra. Elas têm fanáticos no mundo inteiro. E os economistas, fazem de conta que explicam tudo, não? A mitologia... Né, capitalista, de certa maneira os, econo os economistas são uma espécie de avatar, eles criam as mitologias do capitalismo. Okay. E, cosas... e o pior é que a gente acredita neles. <risos> <risos> Dos últimas coisas Ailton, ficaria horas falando. Mm. Eh, me interessou um conceito interessante que tem a ver com os recursos naturais, como Las lógicas del hombre blanco habla de recursos naturales y la de los pueblos indígenas habla de ciclo de vida. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos y cuál es la diferencia de cómo se ve la naturaleza entre pensar en recursos o pensar en un ciclo de vida? Tal vez sería bueno pensar que la ruptura é, do pensamento é, de muitos povos se deu quando imaginou que podia tratar a natureza como um recurso. A ruptura está lá atrás. É, é quando o humano começa a se constituir numa espécie de ex-humano. Né? Não é, não é mais natureza, é fora da natureza, não é um animal, não é biológico, ele é cerebral. Tem um, um cientista do clima que eu gosto muito dele, que se chama Antônio Nobre. É um brasileiro e estuda muito ciclos da floresta tropical, ciclos das águas. Tem um trabalho muito importante sobre a confirmação de que, para além dos humanos, no planeta, na Terra, todos os outros organismos estão interativos o tempo inteiro, produzindo sentido. E que o humano é o único que saiu fora. Saiu fora e começou a abordar tudo isso como uma plataforma, onde ele pode cortar, emendar, entortar, Recurso. A ideia de recurso, amplamente pensado, ele inclui o planeta inteiro, o solo, o subsolo, os oceanos, recursos, tudo é recurso. Quer dizer, é uma quase que uma abstração. Tudo é recurso. O humano interagindo no, no, no universo de recursos. É uma ideia muito. É absurda, porque ela é, ela é antivida. Ela, ela produz, no longo prazo, esse, essa experiência necrocapitalista, né? porque ela, ela necrosa a vida. Ela toma a vida como um organismo que pode ser manipulado e vai matando a biodiversidade, vai predando. A gente, praticamente, não tem mais florestas grandes no mundo. A maior parte das grandes florestas no cinturão verde do planeta foram já destruídas. O clima do planeta já foi totalmente bagunçado. Nós estamos fuçando na terra feito uma manada de porcos, totalmente desorientada. E a ideia de que nós somos capazes de reconfigurar a vida na terra e tudo, é um convencimento muito grande. Então não tem essa coisa de recursos, se nós perdemos totalmente a memória e a capacidade de nos envolver envolver profundamente com outros organismos inteligentes, vivos, nós vamos nos tornar uma espécie é, danosa para o amplo ecossistema da vida no planeta Terra, e nós podemos entrar numa, numa série de desastres, né? que são climáticos, mas que também são de ordem é, biológica. A gente pode começar a sofrer ataque de tantos vírus que não sobra nada da gente, desse tarde humanos. Pode parecer uma uma visão apocalíptica, mas não é não. A vida continua. O planeta Terra não precisa do, do ser humano para existir. Se tem uma espécie que não fazia falta aqui no planeta, é o humano. Os outros já estavam aqui há bilhões de anos. Nós somos aqueles caras que chegaram na última hora e quer tomar conta do salão. Vândalos. Um bando de, de... totalmente insanos. Ailton, na última... Eh, me, me, me encantó una frase que te escuché decir en una entrevista que decías que si un ser humano deja rastro no es sustentable claro. y con esa frase pensando esa frase ¿cómo ¿cómo ves el futuro? Digo, ¿qué pensás del futuro? ¿Qué, ¿cuál es tu visión del futuro? porque planteas un panorama muy complicado pero também hablas de uma biodiversidade que vai mais allá de nós. Então, como vês o futuro? Eu é, tenho é, me orientado por uma ampla visão é, ancestral que indica que o futuro é ancestral. Então, ele investe a perspectiva. É, antropocêntrica e para de contar a experiência da vida na perspectiva exclusivamente humana e considera a narrativa na perspectiva de Gaia do organismo vasto da vida na terra o organismo vasto da vida na terra não tem fim então não tem angústia não tem problema é por isso que é possível revisitar esse pensamento ancestral nas narrativas que os nossos, é, nossos pais, nossos avós, continuam é, ofertando é, nos seus modos de vida, na sua radical escolha de vida, sem fazer concessão, sem compartilhar a ideia de recurso, quando o, as agências dos governos querem construir uma hidrelétrica num rio, nós somos contra. Quando querem extrair a água em excesso dos rios, nós somos contra. Quando querem devastar a floresta, nós somos contra. E quando querem se apropriar de tudo como particular, privado, proprietário, nós somos contra. Então nós somos contra. <risos> Ailton. Un <risa> placer enorme y <risa> muchísimas gracias, ¿eh? Sí. Gracias. Gracias. De verdad, sí, un bueno, placer, ¿eh? Gracias. Muy gentil, ¿eh? Gracias. <risa>